O que seria um joelho fraco para um ortopedista? Já que a articulação não faz força, né? Vamos deixar aqui bem claro. O que seria um joelho fraco e as pessoas querem deixar forte esse joelho? É, o... Então, tem várias coisas, né? Eu costumo falar que a história de treinamento, a gente envolve quatro fases. O primeiro é o ganho de força, ganho de volume muscular mesmo. E aí a maioria dos treinamentos de força na academia até consegue dar isso. O pessoal que está bonito também, de, com a musculatura bonita, também consegue isso. Mas aí a hora que a gente quer exigir um pouquinho mais, principalmente na corrida, a gente depende um pouco disso, quando vai praticar esportes que envolvam corrida, a gente precisa de um pouquinho a mais. E muitas vezes acontece da pessoa vir aqui e falar, doutor, mas eu não tenho, ó, eu sou magrinho, sou forte, faço academia e meu joelho dói, por quê? É porque falta mais três partes. Então, principalmente envolvendo a musculatura estabilizadora, que o treino é diferente. Muitas vezes eu falo, ó, favor, treinar a musculatura estabilizadora do joelho e quadril na academia. Manda uma cartinha para o professor. Aí o professor chega lá e fica fazendo cadeira de abdução. Eu não, moço, é... você está forte, a gente precisa fazer treinamento. Aí, para explicar para o paciente, o que, que eu falo? Eu falo que a musculatura da gente é como se fosse um soldado. Então, um soldado com um fuzil é melhor do que um soldado com uma pistola. Mas não adianta nada esse cara ter um fuzil, uma bazuca, que se ele estiver dormindo. Uhum. Esse dormir, esse se manter acordado, é a ativação muscular. Você tem que ensinar a musculatura estabilizadora a ficar ali sempre pronta, porque às vezes ela é meio molona, lerda e tudo mais. Para ter uma resposta rápida, né? Para trabalhar é. ali na, na ação, nós, é mesmo reflexo. Nós entraríamos na terceira fase. Não adianta esse soldado ter uma, uma, uma arma potente, não adianta ele estar tá acordado se ele tem a mira ruim. Porque ele está lá acordado, nossa, apareceu o um perigo, vou atirar, aí erra. O que acontece? Quando eu... Como é que funciona isso? Né? Igual quando você manda alguém uh, uh, segurar alguma coisa, você fala, posso soltar? Pode. Posso soltar? Certeza? Pode. Aí a hora que você solta, o cara não segura. Não Aí segura. O ele... é... É, que foi? Eu achei que a força que eu coloquei foi suficiente. Não é assim. Então, na verdade, na hora que vai fazer o movimento, essa musculatura tem que fazer uma musculatura um. Ela está lá ativa, né? Ó, eu estou preparado, estou preparado. E aí, na hora de for fazer o movimento, ela tem que fazer uma forcinha extra. Se ela faz um pouquinho tardia, já era, né? Então, você já sobrecarregou, já sobrecarregou aquela articulação, e aí e você pode forçar, e aí todo dia sobrecarregando um pouquinho, faz um efeito acumulativo, e aí chega ao ponto de lesão. E aí temos a, quatro fa a quarta ah. fase. Não basta estar tá forte, não basta estar tá acordado, não basta ser sincrônico, estar né? tá esperto e funcionar na hora certa, tem que ser de maneira automática. Na corrida, uh, uh, até que nem tanto, porque assim, você fica bem concentrado na corrida, né? Oh, não, eu vou fazer meu pace e tudo mais aqui lá. Mas quando você vai fazer ah. outras coisas, por exemplo, futebol. Futebol você está, prestando atenção, na bola, uh, no adversário, onde está saindo, onde está o goleiro, eu vou chutar, eu vou dominar, eu vou tocar. E aí se você não está com o seu joelho fazendo as coisas de maneira correta, no automático, ele faz o movimento errado ou você vai ficar se preocupando com a... Com o joelho. Já viu aqueles lances de futebol quando o goleiro vai dominar a bola? Geralmente é o goleiro que são, são, não são tão habilidosos, né? Ele vai levanta o pé demais e a bola passa de baixo? Sim. Isso acontece porque ele fala: ó, o, o automático da minha perna domine a bola enquanto eu estou reparando se alguém vem tomar a bola de mim. Como o automático dele está mal regulado, ele vai, faz aquele movimento errado <risos> e a bola passa, porque o automático dele está mal treinado. Então até um, uma colega fisioterapeuta? Não treinado, chama... não, vamos, não vamos pegar no pé do goleiro também, não. Porque muitas <risos> coisas que pode acontecer é o próprio cansaço. Que às vezes o nosso automático funciona bem quando a gente está com os níveis de energia lá em cima, o corpo está respondendo bem. Que a própria fadiga, o treinamento, vai fazendo com que essa resposta seja alterada. É isso que Sim. a gente vê muito durante a corrida, o padrão de movimento do, do atleta, nos primeiros quilômetros ali, para quem está correndo uma maratona, uau, ah. 100%. Você vai ali para a linha dos 30, já está todo mundo ali em declínio, porque esse corpo que de certa forma, deveria estar automatizado, o próprio corpo já está é, buscando soluções para o pro, pro problema, né? Qual é o problema? Eu quero me deslocar do ponto A ao ponto B. De que maneira né, que eu vou me deslocar do ponto A ao ponto B? Às vezes você não está concentrado durante a corrida, de que maneira você quer se deslocar do ponto A ao ponto B? Então, o seu corpo vai buscar as fibras musculares, a maneira para fazer executar o movimento que você está pedindo, né? seja uma flexão, ou seja, dar um passo, você pode dar um passo de maneiras diferentes. Se o seu músculo não está aguentando mais, já era todos esses quatro processos. Se você está cansado, o automático não vai funcionar. Não, meu... o, o, o soldado vai estar tá dormindo e não vai acordar mais. E assim você acaba expondo ao perigo que é você sobrecarregar de maneira... É, digamos não seria a maneira correta para você carregar a sua articulação anotou anatom anatomicamente a gente tem uma maneira correta doutor em como executar um movimento como que um eixo deve como que um, um movimento do, do joelho por exemplo já que a gente está falando de joelho deve se movimentar então ah, isso é um negócio que é, que é bem discutido assim né ah, eu, eu assim eu já percebi que não é tanto assim mas para a gente aqui no consultório, é, para mim então, é, é, eu não gosto de interferir muito nisso. É, de você simplesmente mandar a pessoa mudar o padrão de treino dela. Eu só, eu, eu só oriento isso, eu falo: ó, se tá dando problema, ah, mas eu corri a vida inteira assim. Tá, mas agora tá dando problema. Eu, eu falo até por mim, eu sempre dou meu exemplo. Ó, eu corri a vida inteira, jogava futebol, fazia corrida e tudo. Começou a dar problema. E eu tive que revisar a minha maneira de correr. E aí, e agora eu tava Mandei, né? até vi as suas dicas lá, foi por isso <risos> que eu melhorei. Eu até tinha falado com, com um professor antigo sobre isso, eu já tinha feito assessoria de corrida há muito tempo, só que aí toda vez que começava a evoluir, alguma coisa reclamava. Era o pé, era a canela, era o joelho, era o quadril, alguma coisa reclamava. E eu, eu sempre fui ativo, sempre fiz treino de força na academia, nunca fui gordo, nunca quis grande coisa assim mas assim eu passava de 40 minutos ali de fazer um treino longo já 10 quilômetros assim, você tem ideia que não é grande coisa mas para mim era então o meu cinco ali eu corria sempre bem mas eu começava a atingir aí aí o cara tá errado né aí acabei foi largando assim eu fiz algumas assessorias ninguém dava Deixa eu jeito prazeroso disso. né já que você não queria aquilo para muita coisa se não tava dando prazer você acaba largando né E corria aí eu merece aí eu cheguei a pesquisar e teve um professor ó oh, não continue correndo que seu corpo vai se adaptar o chefe pelo amor de Deus você tá falando isso porque eu tô pedindo. continuar correndo com dor dor é sinal que tá alguma coisa errada, alguma coisa vou lesionar. errada. Então, e assim e e para o corredor a coisa é muito complexa eu cuidar de corredor porque o corredor tem uma resistência muito grande tem uma força emocional da cabeça muito grande né então você falar para esse cara ó oh, a hora que você tiver cansado você tem que parar ele não vai parar de jeito nenhum quando tá cansado é quando começa né a corrida é, eu lembro do quando eu, eu, eu, eu tentei correr a meia do rio duas vezes um eu parei no, no quilômetro 14 foi logo depois do, do viaduto ali do Botafogo e deu uma uma, uma tetania muscular na na, na, na embaixo do pé ali no arco plantar e a, eu conversei com algumas pessoas, falaram, ah, acho que é seu tênis, não sei o que eu tinha três meses de tênis, eu achei assim, ah, véio, foi, foi mal treinamento mesmo. E a segunda, eu consegui concluir, cara, que coisa depressiva é aquele aterro do Flamengo, né? Você, co você corre, você deve correr, mas rápido logo termina, né? Você não vê esse pessoal, cara... Não, mas você... eu já corri devagar já, pô. Nossa, aí os caras uma, uma respiração pesada, e eu olhava pro cara, cara, que que esse cara não para, o cara correndo torto, tá quase morrendo lá e, e assim, e aí o, essa história de você falar da história de recrutar outras musculaturas, né? Aí eu lembro que aí eu vi, aí você chega ali, dá, você vê a, a, a linha de chegada, né? Não, não, não, eu só só voltar agora, né? <risos> o problema é essa volta, aqui. essa volta é longe. <risos> e aí e aí você vê essas pessoas e aí assim eu médico aí começa a doer as coisas eu pô vou fazer uma fratura por estresse né esse cara aqui vai morrer vai fazer uma rabdomiólise aquele outro ali <risos> vai tá. ele vai pensando rei... no pior não aí os caras e aí você encontra alguns jogados na coisa aí assim essa essa força mental como eu tô te falando que é muito difícil a gente conduzir o, o... e aí eu tento fazer com que o cara ó você peraí, não tá dando errado? Você tá correndo? Não tá sentindo dor? Dor sinal que tem alguma coisa errada? Vamos ver o que tem de errado. E o pessoal fica muito, muito bitolado na questão do exame, né? Ah, mas o Sim. exame não deu nada. É, mas o exame nem sempre dá nada mesmo. E não necessariamente o fato dele dar alguma coisa, quer dizer que ele vai mostrar como você vai corrigir, ou aquilo que tá gerando aquele problema lá. E aí no corredor, rapaz, como... <risos> eu lembro de um cara, de um senhor de 75 anos que veio... Não, doutor, eu sou corredor de rua, eu corro todo fim de semana, corro quatro vezes por semana e corro, faço prova no domingo. E aí deu uma dorzinha no meu joelho. Tá, vamos fazer um raio-x. A hora que veio um o raio-x, eu... É... E aí, como é que tá? Eu falo, oh, se eu for olhar o seu raio-x, você nem anda. Mas quando o senhor corre, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treininho de força para ajudar. O senhor faz assessoria? Ele fala, só conversa com o professor lá para dar uma mudada no seu treino. Isso. É... E aí, que... eu, eu acho que você tocou num dos pontos principais, né? Que é o tal da sobrecarga. O joelho já está lascado, vai haver a carga. O que não pode ocorrer, que a gente tem que minimizar durante a corrida a atividade física, é a sobrecarga no qual o corpo não se adapte à carga que está sendo aplicada, né? Porque o treinador falava, não, seu corpo vai se adaptar, seu corpo vai se adaptar. O corpo pode se adaptar a muita coisa, mas depende de como que essa carga vem sendo aplicada e de que maneira o seu corpo está recebendo essa carga, né? Quando eu falei sobre a ação do, do joelho, que eu lhe perguntei sobre, ah, tem uma ação específica do joelho trabalhar, flexão e extensão, basicamente isso. Ele vai ter uns certos movimentos ali de rotação, tudo mais, um pivôzinho, tem curtinho tem e tal, parte só para juntar e tudo mais, mas basicamente o seu joelho tem que trabalhar a flexão e a extensão. E você tem que, para fazer com que o seu joelho trabalhe da forma anatomicamente correta, por assim dizer, você tem que ter uma estabilização tanto no seu quadril, tanto no seu, no seu tornozelo, porque senão o seu joelho vai começar a trabalhar de forma, digamos, antianatômica no qual ele vai sobrecarregar mais um menisco do que outro menisco, ele pode começar a gerar uma sobrecarga nessas estruturas, no qual ele não foi, digamos, concebido para prestar essa carga em cima dessa estrutura, né? Então, seria mais interessante para a gente buscar menor carga no joelho. E aí existe a questão do movimento. Porque, por exemplo, eu mano, não, não vou te dizer que foi uma briga, mas uma das coisas que me levou a, a criar o um método e muitas vezes a questionar, principalmente os doutores, que os doutores da ortopedia, que o atleta chegava com dor, ele falava, não, para de correr, você tem que parar de correr. Aí eu perguntava, mas o que será que está gerando essa dor? Será que não é um movimento, uma instabilidade não, no quadril que pode estar tá sobrecarregando o joelho? Porque eu nunca vi, até o momento, como você me falou agora, né? pô, a gente faz um teste, a gente faz uma avaliação. Mas alguém que olhasse para o movimento do atleta para ver, não, você está gerando uma sobrecarga nisso aqui, por isso é que você está com dor. Diminui o volume do seu treinamento, ajusta aqui, como é que você diminui a sobrecarga do seu joelho? É só você parar de cruzar a perna, torcer demais o seu pé, fazer uma, uns movimentos, digamos, equivocados, que está gerando uma carga desnecessária para o seu corpo. Né? E assim, se tirando essa carga, de forma normal, como até o treinador te sugeriu, não, o corpo vai acabar se adaptando. Né? Porque o corpo se adapta a cada coisa, tem cada gente correndo, que eu já olhei por aí, que eu falo: como é que você consegue correr, rapaz? Na época que eu corria, tinha um, um, um colega de, de assessoria lá, ele tinha o, o joelho varo, né, que é emborcado, como se fosse uma perna de alicate, e ele tinha uma frouxidão ligamentar ainda em, em varo. E ele pisava e ele abria mais ainda, e eu como... Como... Você sentia a dor a cada passo? E, não, e eu especialista de joelho ainda. Eu, nossa, assim, toda vez que eu cruzava com ele, eu chegava para correr, ele estava correndo aí correndo numa pista curta. Lá, eu fazia questão de voltar, de fazer correr a, a favor dele né, para eu não cruzar, porque aquilo era traumático demais para mim doía. E assim, no consultório, ao fazer esses testes, a gente eu já vi problema de tudo, assim, de, de o pessoal vir no joelho. E aí o problema é no pé, o problema é no quadril, o problema é na coluna. Então tem, é muito frequente, o paciente tem a questão da, da dor da coluna, e aí por insegurança da coluna, ela, o quadril está ali do lado, ela não usa o quadril na hora de fazer o movimento. E aí, então, é como se func... você dividisse né, o peso entre o tornozelo, o quadril e o joelho. Se você tira uma articulação só vai ficar, o joelho sempre carrega mais, e a tendência é todo mundo ir para o joelho, não simplesmente pular para aquela articulação Sim. mais distante, é para a articulação mais próxima. Uma, uma menina uh, que veio no consultório, jovenzinha, ah, doutor, não sei por que, uh, por que, que eu estou doendo o meu joelho, eu faço musculação, eu, eu sou forte, eu sou magra, tá bom, vai aí, faz o teste, aí eu, eu gravo em câmera lenta para o paciente poder ver, aí ela tinha fazia um desabamento do pé dela, que aí levava o joelho junto. Sim. E aí ela estica a estrutura, o ligamento na parte de dentro e comprime a estrutura, o menisco no caso, e a cartilagem na área de fora. Então, ao joelho ir para dentro, estica a parte de dentro e comprime aquela parte que apoia de fora. ó, oh, tá aqui, eu mostrei para ela lá. Ah, e aí, como é que treina? Eu falei, pois é, tá a musculatura estabilizadora também do pé que você tem que Ah, meu, eu vou fortalecer, eu vou fazer a flexão plantar. Não, moça, não é assim. E muito mais músculos do que só a panturrilha para mexer o pé, né? É, às vezes pode até manifestar na própria articulação. É, uma sema, umas duas semanas atrás, eu peguei uma moça que estava com dor no quadril. E aí, mesma coisa, eu fui fazer para ela, a gente gravou o teste, aí eu mostrei para ela, ela fazia uma báscula da bacia, tensionava e aí sentia dor no quadril, na região lateral do quadril. Aí expliquei para ela, ó, a sua face é late, ela fica passando para frente para trás dessa parte mais pontuda do fêmur. Quando você faz a báscula da bacia, ela passa com mais força e aí ela fica irritando. Então, a gente tem que tirar essa tensão dela. a ideia dela. Uai, e se a gente aplicar Botox? Não, amor. É isso, que é o, isso que é o mais fantástico, né, doutor? É porque Não. as pessoas querem a solução simples. Sim, é, mais rápido, pô, seis, seis pô, um força, toque, sem botox, você força. só vai lá e, e bota, não resolve não? Tenho certeza, vou ter que trabalhar a força, vou ter que trabalhar a estabilização do meu corpo, vou ter que trabalhar a consciência do movimento, porque uma coisa difícil de se trabalhar com pessoas mais velhas é o tal da consciência do movimento, né? É, como é que você ah, muda sim. um padrão de movimento, um ajuste? Onde que, eu acho que da, dos grandes pontos que eu, que eu vejo dos atletas, é que às vezes eu pergunto, cara, como é que você corre? O cara já corre há 20 anos. Aí você fala, como é que você corre? Aí o cara, não, eu corro com muita raça, eu corro com muita força, com determinação, eu dou tudo na corrida. Não, cara, como é que você corre? Como é que entra o seu pé? Como é que se move? Como é que você não, se move? Não. Aí o cara não tem a menor ideia. Não, não, aí você vai lá e é e fala, isso? não, você está entrando de calcanhar. Não, não estou entrando de calcanhar, não. Eu foco, eu penso em entrar de calcanhar. A... Você tem que mostrar lá um filme do cara, slow motion, close a entrada, freando, amassando o tênis ali, e aí vai, aí desenvolve.